um dormitório pequeno por baixo de nós, que também se chama noviciado um, e o dormitório foi construído no século XVI, já no tempo da ordem de Cristo, os azulejos são originais, século XVI, e era no dormitório que os frados pernoitavam e onde passavam a sua noite. Um, aqui atrás temos a fonte onde eles se benziam de manhã e à noite, e podemos visitar três quartos. que dormiriam quatro a cinco frades, porque eles eram muito simples, eram franciscanos e não acreditavam na riqueza da igreja e acreditavam que sendo pobres é que se chega melhor a Deus. Então dormiam ter estrelas palha no chão e partilhavam o um quarto. Uh, temos aqui estas duas portas, que depois já vamos perceber porque é que lá estão, mas também outra das razões é que uh, havia o frado maior que passava por todos os quartos à noite para ver se, todo, se estava tudo em ordem e era é, para isso estas portas e depois já vamos perceber. Cali. Pactódio em três o okay? quê? Porque ah, ele ficava de frente para, para a janela principal. Né? Aqui ficaria só uma pessoa, ficaria um frado mais importante, o frado maior, que é fazia as misturias. Uh, ou um convidado especial, porque tem uma vista muito privilegiada e porque é o quarto que fica mais perto da capela. Também vemos que não existe nenhuma porta para que ele possa ser vistoriado, uh, por isso uh, é ele que vistoriava os Então ele era um privilegiado, daí no caso. no século XVI, nem os bancos nem as mesas são de origem, eram feitas de madeira as originais, mas foram vendidas pelo nosso antigo ditador Salazar e, e então tiveram que ser reconstruídas em pedra. Eram uh, de madeira então? Eram de madeira, sim, muito simples. Não existem bancos na, na fila central porque não era permitida a conversa, não era permitido que se fizesse barulho para se ouvir a missa que era dada pelo escritório de, de cada púlpito e se tivesse... Uh, bancos frente a frente, uh, era mais propensa a conversa e então assim não, não era tão fácil que houvesse essa conversa. Uh, e então de cada lado do, do, do refeitório temos um púlpito, onde era dada a missa durante a refeição e por isso eles iam uh, manter o silêncio, os frados iam manter o silêncio durante toda a refeição para que se pudesse ouvir a missa. Da cozinha e temos aqui estas pedras com vários buracos. Aqui os cozinheiros punham um, um pequeno fogo e depois punham o um caçador com a comida por cima. Este, estas pedras serviam para manter a comida quente enquanto, enquanto não é servida por aquelas janelitas para, para os frados. Mas elas faziam a comida aqui, ou, ou só? só. Ah, aqui tá. Aqui seria a cozinha. Aqui é a cozinha, até porque se vê nas, nos arcos lá é Ah, é preto, preto o fogo. do fogo! Estamos na cozinha, aqui dentro do forno, e vemos que a cozinha é composta por três fornos. E estamos dentro do forno central, e aqui em cima temos três peças de ferro. Aqui era colocada carne, chouriço, para ser fumado pelo fundo da comida que era aqui feita, e o fundo também vinha dos outros dois fornos. Temos aqui dois buracos para fumar a carne. E temos uma chaminé também muito grande. Legal. e quem cozinhava nos próprios frades. dos Corvos, uh, século XVI, chama-se claustro dos Corvos porque era aqui os, onde, o claustro dos os novícios passavam o seu tempo livre. Os novícios usavam vestes longas, pretas, com um capuz uh, pontiagudo. E por isso, quando ah, eles passeavam pretas, por aqui... Ah, eram pretas, não eram marrons? Eram pretas. Então, quando eles passeavam por aqui, as pessoas que estavam nestas janelas olhavam para baixo, pareciam dos corvos gigantes. E, portanto, por causa desse fenómeno, chamaram se claustro dos Corvos. Uh, os jardins não são originais, também foram adicionados no século XX, pelo, pelo Salazar. Uh, temos aqui estas pedras que têm buracos à volta, por onde a água uh, se infiltrava para a cisterna e assim alimentava a cisterna. Temos o poço, que também dava acesso à cisterna, e aqui no chão temos aqui algumas marcas que acreditamos serem jogos, mas não temos a certeza, são apenas teorias, que eram jogos que os nuviços, com que os noviços tinham uh, quando estavam aqui. do tipo de verduras, e depois também havia uma parte dividida por Aqui nós vimos, lá de cima, sim, né? Sim, sim. E depois daqui também dá para ver o apoduto dos pegões, que era o que alimentavam de água do convento. a micha, construído no século XVI. Micha vem da palavra francesa mich, que quer dizer bocado de pão. Esse bocado de pão era dado aos pobres que entravam por aquela porta para este claustro para, para terem alguma coisa para comer, porque eles eram miseráveis e não tinham mesmo nada para comer. E então vinham a este claustro, para procurar alguma coisa para comer e era lhes dada a micha, que era esse bocado de pão. Podemos visitar o forno onde era, onde era cozinhado o pão, aqui à esquerda, um forno grande, porque a população que vinha aqui também era muito numerosa, então tinha que fazer muito pão. Infelizmente terminamos uh, com este, porque é o mais feio, é o que tem menos decoração, é o mais simples a ver se isso na, nos arcos, no, nas colunas, no chão, uh, é o que tem menos atenção ao detalhe, mesmo à escultura. Era, ele era assim porque era o claustro que os pobres viam, e portanto, se eles vinham aqui, se eles não tinham nada para comer, vinham aqui à procura de pão e depois viam o um claustro muito rico, eles não viam de ficar muito contentes. Então, os fãs esconderam a riqueza que eles tinham do outro lado das portas e que eles davam a ideia que também eram miseráveis, também eram pobres e que viviam com dificuldades quando não era a verdade. E então, uh, usaram esse, essa, essa, essa maneira de, de não pôr detalhe na, na, na descuração para, para mostrar que também eram uh, miseráveis. <risos> Então, o vlog de hoje, espero que vocês tenham gostado aqui do vlog que nós fizemos aqui no castelo é, dos Templários e também aqui no Convento de Cristo que também era então o Convento dos Templários e acabou sendo então é, passado o nome é Convento de Cristo quando houve então ali a perseguição dos Templários pelo rei da França então foi transformado esse nome então ao Convento de Cristo espero que vocês tenham gostado, Eu agradeço aqui o Miguel que foi gentilmente fez ali a visita comigo, uma visita guiada onde ele explicou ali todas as partes Ali do convento, do castelo Ele foi passando as informações Então muito obrigado por você ter então feito esse voluntariado De estar mostrando a história mesmo aqui do local é, Que é uma coisa que enriquece muito a alma da gente Que me arrepia até de ter visto Porque é como se eu tivesse mesmo presenciado ali Toda aquela cena que você me passou Bom, então se você gostou do vlog Não esqueça de deixar o seu like aqui para fortalecer o canal Se inscrever se você não é inscrito ainda E eu te aguardo então no próximo vlog Ainda aqui em Tomar Um grande abraço um abraço aqui de Portugal, até o próximo vídeo, tchau!